Beleza, cambada? Seguinte, estou fazendo esse podcast aqui de uma forma improvisada, gravando no celular mesmo, não sei se a qualidade do áudio vai estar boa. Mas trata-se de um assunto que eu achei que eu nunca ia tratar, galera, que é exatamente sobre POSSEX. Porque depois que eu publiquei o artigo, que foi inclusive uma entrevista com Gavin Howard, criador da linguagem BC que é utilizado dentro do terminal de comandos Toybox, que por sua vez é utilizado dentro do Android aí começaram a surgir conversas do tipo, ah que Linux não é POSIX, ah que FreeBSD é mais POSIX do que Linux ah que o Systemd engole o sistema, sempre o Systemd tem que entrar nessas histórias, é incrível isso, tudo é culpa do Systemd se sua vizinha cair porque estava ouvindo a sua conversa, sendo que não devia, a culpa é do D. E já ouvi conversa mais ou menos assim né, que o Windows é mais posse do que o Linux Pessoa que se intitula profissional de Unix, que é especialista inclusive em Linux e FreeBSD A pessoa se intitula assim, e teve a pachorra de dizer que o Windows é mais posse do que o Linux e já ouviu até o papo de que o Helen S é um UNIX só porque está sob licença BSD Então, bom, depois de uma conversa, eu resolvi tratar exatamente sobre esse assunto Bom, para começar, a pronúncia na verdade é POSIX, não POSIX Igual a galera fala É igual a galera costuma falar que em inglês desenvolvedor é DEVELOPER, né? em vez de falar DEVELOPER então a pronúncia correta é POSIX, não POSIX, tá? POSIX, que é a abreviação de Portable Operating System e o X fica para a questão do Unix, uma referência ao Unix. Bom, traduzindo em português, então, seria Interface Portável para Sistema Operacional Unix. O nome original mesmo, dado no Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, é IEEE -E -E 1003. Ponto alguma coisa. Uh, tem até uma ISO específica para Possex, mas de uma forma fácil de falar. Então, em vez de você falar IEEE -E -E 1003, blá blá blá, então foi sugerido o nome Possex. E quem sugeriu esse nome foi exatamente o Richard Stallman. Ah, e tá vendo? Stallman? Sempre Stallman. só é bom pra caramba, não sei o que. Dane-se. Ah, uh, tá bom. Uh, Kernel híbrido, quem deu o nome foi o Linus Torvalds e a galera que defende GNU com o não fala nada, né? É legal isso. E foi só o nome que ele deu, ele não participou do, do desenvolvimento da API POSIX. E o UNIX, a linguagem C e POSIX, são historicamente interligados, porque o primeiro UNIX que o Ken Thompson desenvolveu no DEC PDP-7, que inclusive eu vi no Museu do Computador, foi desenvolvido na linguagem assembly, só que beleza, foi um sucesso, né? conseguiu desenvolver o sistema operacional Só que o problema é que você não consegue portar aquele código em assembly para outra máquina Então surgiu outra máquina, você tem que reescrever o sistema operacional tudo de novo, do zero Foi aí onde o Ken Thompson teve a ideia de desenvolver uma linguagem para tornar o código do sistema operacional Unix portável e ele fez inspirado na linguagem BCPL, tanto que a primeira versão mesmo da linguagem se chamava B, que foi a primeira letra do nome da linguagem. E depois quando Dennis Rich entrou na jogada, foi onde ela evoluiu e se tornou C, que é a segunda letra da, do nome da linguagem BCPL. E bom, então você já tinha um sistema operacional aí portável, e como o Unix se tornou um sucesso, aí... Outras empresas puderam comercializar suas próprias versões de Unix, e foi aí que surgiu inclusive o termo distribuição, porque cada empresa tinha a sua versão que ela que distribuía o serviço, ela era responsável por distribuir a sua versão, então precisava criar-se um padrão para que os programas que eram desenvolvidos para os Unix pudessem ser utilizados em outras versões diferentes. Mas sobre essa questão de assembly, tem dois artigos aqui na descrição desse vídeo que você vai poder entender melhor. Então, a linguagem C e UNIX, eles é, são, digamos assim, corretos, simples, que solucionam os problemas. Uma das comparações que o Linus Solvors fez na questão do UNIX é exatamente o idioma inglês, né? Que assim, é um idioma simples, se você for comparar com outros, como por exemplo o próprio alemão ou então português. Mas, com mesmo que a linguagem é muito menor e mais simples, você consegue fazer tudo, então... É um sistema e uma linguagem que solucionaram os problemas para a época e até hoje continua solucionando, mais de 50 anos depois. Então, bora lá. O, o que, que é POSIX? Bom, como é descrito no, na própria entrevista, que eu acho uma das melhores referências para a gente poder explicar, a entrevista com o Gavin Howard, ele diz o seguinte que POSIX é um conjunto de padrões para sistemas operacionais que a maioria segue, inclusive o Linux e o MacOS. Então, Posix eles são um conjunto de regras para os System Calls do UNIX, ou seja, as chamadas do sistema do UNIX. Tanto vocês podem reparar nessa imagem que está sendo exibida aqui agora, que foi de um evento... Eu acredito que foi do FOSDEM que eu vi, eu peguei esse print aqui para poder apresentar minha palestra. Porque geralmente quando se fala de Possex, é System Calls, né? Então... Que dão referência geralmente são essas system calls aqui: open, read, write, close e exit. Mas na verdade são centenas de system calls do Unix, galera. Isso aqui pegam só como exemplos, mas tem muito mais do que isso aqui, tá? Bem lógico, tem umas 300, não sei. Mas isso ficou só como referência. Mas vale notar outra coisa: é que assim, bom, nós estamos tratando aqui nessa imagem de samba e estamos falando de POSIX até que eles querem modernizar a POSIX. Na entrevista mesmo, eu acho interessante que o Gavin diz o seguinte que BC é um programa que é padronizado por POSIX e que POSIX não é somente para o sistema operacional Alguns padrões são exatamente para as ferramentas que agregam o sistema operacional Ele dá referência como, por exemplo, o comando LS, o mkdir, o LN e inclusive BC Você pode ver melhor isso baixando o código fonte do Toybox Você listando o diretório TOYS você vê lá um diretório para POSIX Outro diretório para o Linux Standard Base ou simplesmente LSB que eu vou tratar um pouco mais para frente Você tem um diretório aqui para Android que são comandos específicos do Android Tem outro chamado Outros né que não são nem POSIX nem Linux Standard Base mas são programas essenciais Tem um diretório aqui para redes e tal É uma boa fonte para você estudar o que é POSIX o que é Linux Standard Base e tal Bom, o make por exemplo, o comando make ele é POSIX porque interpreta scripts POSIX, a linguagem ALK é POSIX, ela é padronizada pelo POSIX o terminal de comandos BASH ele segue as conformidades POSIX, inclusive para a questão de interpretar scripts falando de interpretar scripts tem um artigo do Rich Felker, que é o criador da biblioteca Muscle, que inclusive é POSIX pra caramba que se chama POSIX Shell Tricks que é interessante, porque quando se fala de shell script, geralmente a galera de Linux pensa só em bash, né? Eles não tem outra referência de shell script, é só bash. Mas shell script vai muito mais do que isso, vai além de bash, tá galera? Não fiquem presos somente a bash, é um erro isso. E dá pra ver, inclusive, nos binários, se você digitar o comando file, ele mostra pra você que... É um binário ELF e a gente vê escrito na LSB, que é o do Linux Standard Base. Você pode ver isso também através do comando strings, que você pode filtrar e encontrar informações sobre isso, o comando read, abordei ele em um artigo no meu blog, quando o Toybox passou a ter o read ELF. Então, de uma forma clara, o POSSES serve para criar padrões, para padronizar isso porque é o seguinte, os desenvolvedores eles seguem esses padrões que quando eles forem escrever os programas deles, acabam desenvolvendo para todas as distribuições Unix. Nem que assim, haja algum trabalho né, para portar aquilo para uma outra versão, o trabalho seja mínimo, o impacto seja menor. Uma das referências é exatamente na entrevista que o Gavin diz o seguinte, né, que o padrão BC define o que o BC tem que fazer e como ele tem que se comportar. Então se você escrever o seu script para seguir exatamente esse padrão, você pode é, rodar o script BC em qualquer BC seja ele do GNU, seja ele do Gavin, seja ele do FreeBSD e tal, você vai conseguir executar porque eles seguem essas normas ou na verdade eles deveriam seguir. Vocês vão entender daqui para frente. E vale até mencionar que eu tenho um artigo chamado O que define o Unix que eles mostram isso. Isso aqui eu tirei do site opensource.com pegando exatamente isso aqui por conta dos padrões de conformidade POSIX. Programas escritos nos Unix podiam ser compilados para sistemas operacionais linux com uma quantidade habitualmente limitada de esforço de port e shell scripts podiam ser utilizados diretamente no linux na maioria dos casos enquanto algumas ferramentas tinham levemente opções diferentes em flags em linhas de comando entre unix e linux e a maioria operava em ambos então aí é que tá quando você está utilizando linux você está utilizando o um unix Vamos voltar lá na história para a gente poder explicar melhor. Quando o Linux decidiu criar o Linux, ele implementou no Linux 98% das características possíveis que são necessárias para você ter um Unix. Tanto é que eu já expliquei isso em um vídeo, tanto é que eu consigo lembrar do nome, é por que o Linus Torvalds decidiu utilizar o GCC? E não foi por uma questão de ideologia, filosofia, liberdade, não tem nada a ver com isso. Tem questão na verdade de didática, de estudo, simplesmente meio acadêmico. Ele já tinha implementado 98% das características POSIX, Mas para garantir que o sistema dele seria um UNIX Foi onde ele decidiu usar o GCC Tem outro vídeo meu que eu explico sobre o GCC De onde veio o sucesso do GCC Que quem tornou o GCC funcional foi a galera do SunOS Eles precisavam de um compilador Já que o compilador do, G do Solaris já era pago Então eles estavam procurando uma alternativa gratuita Encontraram o GCC Que na verdade era bagunçado né? Na verdade, né, bugado demais, então eles... só que tinha suporte à arquitetura que eles queriam que era o do motorola 68000 então eles resolveram trabalhar para tornar o GCC funcional, escreveram vários patches e tal, e enviaram esses patches para o projeto GNU então eles tornaram o GCC funcional, seguindo a especificação POSIX. e tal e outros em Unix passaram a utilizar o GCC, tanto é que eles passaram a utilizar outras ferramentas do projeto GNU, Emacs, Bash e tal. Então, quando o Linux Torvalds decidiu utilizar o GCC, foi como uma forma de garantir que o sistema dele era um Unix. Que a ideia era o seguinte, né? Se eu conseguir compilar o meu sistema com GCC, logo ele é um Unix. Foi só uma questão de garantia. Tanto é que nesse meio, né, do dia 25 de agosto, ele fala que ele já havia portado Bash, GCC e essas coisas estavam funcionando bem e tal. A intenção de portar Bash, GCC e Max também era exatamente que quando as pessoas fossem utilizar o Linux, elas viam o Unix. Tanto que na biografia dele mesmo, ele até menciona que é, quando o shell funcionava já, ele tinha alguns binários que ele tinha compilado, que ele escreveu e ele compilou. Que na verdade eram rudimentares e não faziam quase nada, mas as pessoas olhavam e viam o Unix. Era tudo para garantir que as pessoas iam ver o Unix. Já no kernel 0.11, que é um kernel muito importante, uma versão muito importante, eu vou explicar isso em um outro vídeo, que inclusive foi um desafio que eu fiz o vídeo sobre o Fedora 33, que quem foi que tinha desenvolvido os comandos fdisk, mkfs e fsk que a gente utiliza no Linux não me responderam, e eu vou responder esse desafio, eu já devia ter feito isso há muito tempo e eu não fiz ninguém soube responder na íntegra a, a pergunta, e eu vou fazer só um vídeo à parte mas foi exatamente nesse kernel 0.11, eu vou explicar lá mas tá ok, indo direto ao ponto, esse kernel galera, uma característica importante é que se vocês forem ler nas notas de lançamento dele o Linux menciona que ele já tinha implementado a maioria das coisas que um kernel e unix precisa e vocês podem ver essas informações no próprio kernel.org que o Linux ele é desenvolvido seguindo as especificações tanto POSIX quanto o Simple Unix Specification. Então eu volto a repetir, quando você está utilizando o Linux, você está utilizando realmente um Unix, um autêntico Unix, um genuíno Unix. A única questão é que o Linux Talbot não pode utilizar o nome Unix, senão ele entra no processo igual o dentro. Unix é um nome que é propriedade intelectual. Se ele utilizar, ele toma um processo, gente. Então é por isso, mas ele é um Unix, só não pode utilizar o nome Unix. Bom, falamos aqui da questão do POSIX, que ele é muito bom, tá, gente? Vocês veem que outros sistemas operacionais já foram escritos seguindo POSIX. POSIX é tão interessante que, você vê, não foi só o Linux que foi escrito do zero. Eu já mencionei, existem outros sistemas operacionais que também foram escritos utilizando POSIX ou que pelo menos seguem POSIX. o coherent eu já citei aqui no meu canal e no meu blog também ele foi o primeiro clone do UNIX ele foi feito tudo do zero kernel, bibliotecas, terminal de comando compilador tudo do zero em apenas dois anos foi feito pela Mark Williams Company tem código fonte dele disponível na internet, link na descrição do meu vídeo sobre coherent o eleno OS que é um sistema operacional que eu já citei pra caramba no meu canal eu já citei bastante no meu blog ele é um sistema operacional que não é UNIX, mas ele é um sistema operacional POSIX-alike. Vocês podem conferir isso no próprio site do OS e tal. O Plan9, que é outro sistema operacional que eu já citei também no meu canal algumas vezes, ele não é o UNIX, mas foi desenvolvido pelos desenvolvedores do UNIX e ele tem características POSIX. É interessante, o link tá na descrição que vocês podem conferir isso. O Syllable também é um outro sistema personal que tem características POSIX o Inferno também é outro sistema personal que tem características POSIX o FUSIX OS que foi desenvolvido pelo Alan Cox que já citei no meu vídeo sobre Suzy, que ele é o cara que mantive o TTY no Linux e quando ele saiu ele apagou toda a árvore de diretório do TTY do Linux ele saiu e ele criou um outro sistema personal né, que é esse que eu estou citando agora, o Physics OS e ele tem bits POSIX, então POSIX é uma coisa muito interessante Outros sistemas operacionais copiam ela sabe São sistemas calls muito interessantes e tal mas só que nem tudo em POSIX é uma maravilha Ele tem os seus defeitos também E até limitações na verdade Tanto é que foi a partir daí que surgiu o Linux Standard Base que é a API própria do Linux. Eu não vou entrar em detalhes das limitações POSIX ou até problemas que ela tem. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, tem um link aqui na descrição do roadmap do site do Toybox, que tem uma seção que até pergunta assim, né, por que não só utilizar POSIX? E depois tem outras chamadas Linux Standard Base. Lá vocês vão conseguir entender melhor, porque Rob Landley, ele detalha muito bem quais são as limitações POSIX. Tá, então é aí onde a gente entra novamente com o Linux Standard Base. Porque aonde você não pode ir com POSIX é onde entra Linux Standard Base. Então o Linux Standard Base, ele segue os padrões POSIX e Simple Unix Specification. Também não vou entrar em detalhe sobre a especificação Linux Standard Base porque tem um artigo no meu blog onde eu trato desses recursos do Linux deve ter ali bem mais de uma dezena de recursos que eu trato ali mas tem bem mais do que isso tá gente deve ter bem uns 500 recursos só voltados para o Linux então vale a pena leitura ali lá o detalhe melhor o que são esses recursos muitos deles a gente usa e vai por exemplo no Docker uh... Tem até código de, é, no x 4 vocês podem ler esses recursos ali tá? e tal, em vários, basta você pegar o kernel mesmo E dar uma olhada ali, vocês vão entender muito bem Mas dá para ver até nessa imagem aqui da Wikipedia Que mostra, por exemplo, ah, o FreeBSD, o Solaris, o HPOX, o AIX Até onde eles vão com POSIX E do lado mostra Linux, até onde o Linux vai Tanto com POSIX quanto com Linux Standard Base a Linux Standard Base proporciona Linux a ter recurso que nenhum outro Unix tem E nem API POSIX tem Então vale a pena lá a leitura, tá bom? Agora, nessa questão de falar assim Ah, o Linux não é POSIX Gente, pelo amor de Deus, vamos lá Tá, se Linux não é POSIX, copie o GNU por isso Por quê? Na entrevista mesmo, vocês podem notar aqui que o Gavin diz o seguinte Que o bug do GNU BC Que, meu, geralmente o BC do GNU tem bugs que são grotescos Geralmente estão relacionados aí com o desvio do padrão POSIX. Já o BC do Gavin não se desvia desses padrões, exceto porque são de extensões que você pode desabilitar. Só que isso não ocorre somente no BC do GNU. Você vê problemas assim também na glibc. Vocês podem ler, por exemplo, no site da DITLBC, que a libc segue as... Padrões do Kernel, já o GLBC não segue os padrões muito doidos lá. Vocês podem ver isso na mailing list do Muscle, né? Da Muscle que, além de ele não seguir postes, ele ainda cria uns um certos padrões muito doidos aí próprio. E você vê muito relacionado também isso ao GCC, eu já vi muita gente falando disso aí, que ele... Tem até variáveis muito doidas lá, você pergunta pra eles, eles não respondem, não tá documentado, e é um problema Tanto que é por isso que vocês veem assim, programas serem importados de forma mais fácil para o FreeBSD e para o Linux não O problema do Linux tá relacionado, glib e GCC Ah, eu sei que vai vir a galera aqui que defende GNU com coincidência, porque assim né, falar que o Linux não é posse com a intenção de desmoralizar Mas quando é do GNU não, porque tem motivo por causa da liberdade que... e começa a enfeitar o papagaio deles lá que eles gostam de ficar criando fábulas a respeito disso, né? Normal isso na galera do GNU. Ah, questão do FreeBSD ser é mais POSIX do que o Linux. Gente, pelo amor de Deus. 98% POSIX. Nossa, que tantão que o FreeBSD é mais POSIX do que o Linux, né? 2% a mais no máximo. Aliás, o fato dele ser mais POSIX não torna ele um sistema operacional melhor. É isso que eu tenho que ter em mente. Tanto é que você vê, nessa própria entrevista... O Gavin diz o seguinte, né, que o macOS ele é POSX até certo ponto. O macOS, em certo aspecto, ele é menos POSX do que o Linux. De qualquer forma, adivinha qual é uma das fontes que o FreeBSD bebe? Do macOS, né? Podem ver naquele meu vídeo lá sobre os pesquisadores de segurança dizem que os BSD estão morrendo. Quando eles reportaram bugs para o FreeBSD, o que a galera do FreeBSD respondeu de volta? Vocês já perguntaram para a galera do MacOS, por porque eles ficam esperando a galera do MacOS corrigir os erros para eles depois portarem Aqueles patches para o FreeBSD, de um sistema operacional que é até certo ponto Então não significa que você tem um sistema melhor só porque ele é mais POSIX ou não o, o que eu percebo é que assim, a galera fica com essa fábula na cabeça de informações até antigas Para vocês terem ideia, quando o Linus Torvalds decidiu criar o Linux, era para ser um clone do Minix, não do Unix ele estudando, como estudante, ele estudava como o Minix funcionava, não gostava de alguma coisa, ele desenvolvia a própria versão dele do zero. Daquelas ferramentas, daqueles drivers, recursos do Minix, só que melhor do que o Minix. Então, ele ia aproveitar aqueles recursos, né? Drivers também, no clone dele. Só que o sistema dele, vocês podem ler isso até mesmo, na entrevista que teve museu da história do computador que ele menciona isso, só que ele falou que depois o sistema dele começou a se transformar em outra coisa e foi por isso que ele pediu para a galera uh, manuais da especificação POSIX, para ele poder trabalhar naquilo, ele pegar o código dele que ele tinha desenvolvido e portar para POSIX, para ser utilizado no sistema personal dele, foi onde inclusive ele baixou o manual é, POSIX da Sun Microsystems e começou a estudar POSIX através dali e implementou essas características no código dele. Agora, questão, o Systemd engole o sistema, isso aí é tudo fantasia dessa galera Volto a repetir, leiam aquele meu artigo lá, Linux mais do que o Unix Lá o Leonard explica porque ele decidiu utilizar Linux Standard Base para desenvolver o Systemd Que ele menciona porque ele queria desenvolver o um Init System parecido com o OutD do MacOS e o SMF do Solaris Com características dos dois E o LSB Proporcionava recursos para ele trabalhar no init system parecido com um dos dois. Só POSIX não proporcionava isso. Então ele sacrificou a portabilidade para outros sistemas operacionais para ter os recursos. Ah, tá vendo, mas não é portável e tal para outros sistemas. Gente, com tanto init system que já tem para Linux, tem um artigo no meu blog que eu mostro ali vários e vários init systems, direto eu estou revisando e catalogando ali mais init systems, com tanto que já existem, portáveis inclusive. Precisa mais um ser portável? Se não quiser o SystemD, usa o outro caramba. Tem BSD, tem System5, tem OpenRC, tem Upstart, tem Runits, que a galera gosta muito. Que lá, na verdade, ele não é tão dizer assim também não, tá? Tem Minit, que eu já mostrei, já mostrei, tem uma live e tal. Tem muitos ali, galera. A questão de ficar falando assim, ah, o SystemD engole o sistema. Beleza, olha o que, que o, o Ben Arise, desenvolvedor do FreeBSD, hein? Ele menciona o seguinte, né? Que o FreeBSD não deveria se orgulhar por não ter algo parecido com o D. Então, essa cultura na galera de ficar falando mal do D é por qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, assim, se o arroz queimou na panela é culpa do D. Tem que acabar essa cultura pobre da galera, honestamente. O bem da verdade é isso. Agora, vocês querem então ver um sistema operacional que não é POSIX? Vejam o Xinu não é aquele XNU lá da Apple, não, tá, galera? Estou falando XNU. X-I-N-U. X -I -N -U. O nome dele tem dois sentidos, né? É Unix de trás para frente. Ou o acrônimo de XNU is not Unix. Que esse sistema operacional, sim, ele é desenvolvido na Universidade de Purdue. Que eu consigo me lembrar que é a mesma universidade que o Ian Murdoch, o criador do Debian, estudou. que se você for olhar para ele... Assim, por fora dele, assim, comandos e tal. Ele parece o Unix, mas só internamente, no código dele, mesmo o design dele, não tem nada de Unix, galera. Esse sim não é um Unix, ele não é POSIX. Então, eu tô acabando aqui meu podcast. Tô demorando pra fazer por causa do barulho da vizinhança, vocês não tem noção, tô até falando baixo Então, que eu tava pensando em desistir de fazer um podcast... E tava pensando em fazer... Em escrever um artigo. ia ficar muito grande no meu blog. Então... Eu prefiro em podcast mesmo. Bem melhor. Eu espero ter... Debatido... De forma que... Deu para entender melhor. O que, que é Possex. Que sim, Linux. Ele é Possex. Não fiquem com essas viagens de que não é. Vale a pena entender melhor. Não fiquem com... Torcida de futebol não galera, vai no estudo mesmo, a parte técnica que vocês vão aprender bastante Já dei muitas referências aí, várias referências tá bom vários links na descrição para vocês estudarem Espero que vocês tenham gostado, se gostaram então não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo Para a galera entender melhor do que é POSIX Se não é inscrito no canal não deixe de se inscrever para aprender mais sobre Linux E se quiser aprender mais ainda, não esqueçam de conferir o meu curso de migração para Linux que ali sim você vai aprender Linux de verdade e lembrando que concluindo o curso de migração para Linux eu te dou um mini curso de atributos no Linux de graça, tá bom? então até a próxima, forte abraço e fui!